Viva amigas, aqui está um trabalho muito interessante, muito bonito. Mas este trabalho aqui é o verso do trabalho, é as costas do trabalho. A parte da frente está assim, só que eu não gosto da parte da frente. Porquê? Porque este ponto baixíssimo, que fizemos aqui, os pontos baixíssimos, tira muito o amarelo, tapa muito o amarelo. Já passei a, as pontas para este lado, porquê? Porque temos que libertar a mente. Eu gosto da parte de trás, gosto do verso do trabalho, está muito melhor. Faz um efeito tipo flor, isto está aqui parece uma flor. Portanto vou fazer aqui. Temos que nos libertar. Tudo é aquilo que nós queremos que seja, né? Portanto aqui é só puxar a laçada e agora vamos começar a fazer, mas vamos começar a fazer os pontos altos. O ponto imediato, lembram-se o ponto que eu já mostrei no outro vídeo, que não tem as três correntinhas, só logo o ponto alto.